Vamos aqui meus putos do aço, vamos lá para o tema vencedor desta semana, para o Road talk vencedor desta semana, que foi acerca do preço dos combustíveis. Vocês certo, estão a ver pelo título, não é esse tema que eu vou abordar. E porquê? Uh, apesar de ter ganho uh, com mais respostas, mais likes, etc, no último Road talk, uh, uh, ganhou para eu falar dos combustíveis, mas malta, eu não sei o que é que vos hei dizer. Isto hora sobe, hora desce, o petróleo está caro, eles sobem, o petróleo desce, eles mantêm ou deixem ali um pintelhinho, assim que eles só voltam logo a subir. O que é que vos posso adiantar nisto? Que a gente vive num país de chulos e num sistema que é uma bola de neve que entala-se sempre os mesmos. O petróleo, esteja o preço que tiver, eles baixam um pouquinho se ele baixar, mas estão sempre com tendências a subir. Portanto, malta, eu não sei o que é que vos dizer neste tema, então decidi abordar outro tema. Um tema que estava na berra. Aliás, vocês devem dizer, Yuri, faz uma berra sobre isto, faz uma berra sobre isto, mas eu achei por bem. Um, eu até falei com o, com o Milton e o Milton disse: Putz, se quiseres, faz, é na boa. Mas pá, eu não quis estar a levantar ainda mais poeira porque já se sabe, quando a gente corre, quando os vídeos correm muito bem a gente somos uns bestiais, está tudo muito a porrer. Basta uma coisa correr mal para caírem toda a gente em cima. Uh, é, é, é, podes fazer mil coisas bem. Essas contam mais ou menos. Faz uma coisa mal, essa é que conta. Não quer dizer que seja uma coisa mal feita, é isso que eu vou abordar neste tema. Malta, nós youtubers, eu, Milton, o Paulo, o All Speed Drive, o PR, não, não, não interessa. Quando filmamos carros, uh, corremos riscos. Que riscos são esses? Uh, a gente tem que confiar em, na pessoa que o carro está em condições, que o carro tem seguro, tem selo, tem inspeção, tem travagem. Nós não vamos, quando recebemos um carro para filmar, com, quando o dono do carro senta aqui ao lado, a gente vai filmar. Nós não andamos a confirmar os selos, aí tem seguro, tem... não andamos a confirmar isso. Confiamos na palavra da pessoa. O mesmo para o estado do carro em si. aquilo do Milton... Eu não estou a dizer que foi culpa do Milton, não estou a dizer que foi culpa do carro, não estou a dizer que foi culpa do dono do carro. Sinceramente, não foi culpa de ninguém. Foi um azar que aconteceu. Mas que pode acontecer por diversas coisas. Uh, por má condição da pessoa que vai uh, filmar, né? um acidente, arrebentar um pneu, uh, uh, o carro ter falta de manutenção e é aqui que eu queria chegar. Nós confiamos assim. Pá, ó oh eu meti travagem, meti disco, meti pastilha, não sei o que, mais. a gente não vai ali confirmar coisinha a coisinha o que o rapaz está a dizer, não é? nós confiamos na palavra. Eu já filmei carros, eu já posso dizer, não vou dizer qual carro, não vou dizer quando, nem porquê, mas eu já filmei um carro, eu estava a filmar, estava com grande barroto o carro com grande barroto. eu pus o pé ao travão para o carro travar e senti que eu dizer, aquela esponja. E disse, disse-lhe assim, ó oh, gajo, meu, isto não está a travar muito bem. É pá, pois não, servo o servo ao freio está com fuga. Está... Resumindo, estávamos ali num carro com um grande abarrote, com tudo para dar certo em termos de performance, mas tudo para dar errado em termos de travagem. Eu não perguntei nada ao início, ah, como é que bem está a travar, porque pronto, eu gosto de, quando estou a filmar, estou. Uh, as primeiras impressões que eu dou é quando estou a sentir. Não gosto de saber muita coisa para não ninjar com coisas pré-definidas, para dizer, não sei quem, não. Gosto do que estou a sentir, é o, é o que eu falo. E quando estava ali a puxar, quando joguei o pé ao travão, não estava muito rápido não, foi uma segunda e uma terceira, quando ponho o pé ao travão, é o rapaz, já é o servo feito, não está assim grande coisa, a se troca e tal. Pronto, imaginem que era a, a, a mais velocidade, tinha aparecido um obstáculo e eu precisava mesmo de travar. Aquilo não ia travar. O que é que ia dar? Podia dar cagada. Uh, portanto, a gente filma os carros, toda a gente que filma carros adora filmar carros. Epá, eu acho que é um conteúdo, seja meu, seja dos outros youtubers, acho que é um conteúdo muito fixe, devíamos alinhar ainda mais, porque lá fora... Usa-se muito isto, partilhar projetos, partilhar ideias, se eu tiver a construir um G40, neste caso estou dentro do meu G40, vejo um vídeo, é pá, olha, eu ia meter, uh, vai lá, converter turbo, ia meter este turbo, se calhar é muito grande, para neste vídeo eu uso uma referência X mais pequena, se calhar vou usar antes aquele, ou num cup, ou num onde uh, que seja, pá, não quero que seja, eu acho que é um conteúdo, seja meu, seja de outros youtubers, acho que é um conteúdo que a malta devia alinhar, porque é um conteúdo de partilha, e eu acho que a gente está a ajudar-se uns aos outros e a partilhar, é que anda para a frente, a gente não vai a lado nenhum sozinhos, mas, de facto, nós quando gravamos corremos alguns riscos, nomeadamente se o carro está a travar bem, se os pneus não estão resquidos se os pneus não estão mamados do lado de dentro, às vezes o pessoal tem os eixos um, abertos, pronto, e eu, eu pode mamar mais o pneu do lado de dentro, o, opa, a gente confia um bocado na, na palavra das pessoas e que os carros estão em condições. Portanto, serve para vocês verem que nem todos os carros que a gente filma, estão uh, mesmo 100% tá? às vezes falta, é olha vocês viram aquele vídeo que eu tenho já há muito tempo do EP3 que ele foge traseira que o rapaz estava a dizer que os pneus estavam carecas e que ainda tinha metido o brilhozinho, aquele brilhozinho dos pneus que escorrega para diabo é sabes que o brilho dos pneus ele rapa um bocadinho what? o brilhozinho dos pneus ele foge um bocadinho e também tem os pneus careca what? Não, mas podes, podes à vontade. Não, estás à vontade. Ah, mas estás à vontade. Mas é. dizem é que parece mais do qualquer. Mas é para dar, Olá. se é para dar é para dar. What? <risos> então. Não, tem os pneus que de trás estão carecas Por dentro, estás a ver? Tem é. ligeiramente o câmbar o é aberto. aberto. E à frente também já estão a ficar. Pronto, vamos ter quatro pneus novos. Já avisei que vai dar merda isso. Os pneus já têm um mata nem né? tanto que eles estão a. Sobre... De fazer. Vai dar da merda. merda. Vai dar da merda. merda. Fogos boé atrás, esta não estava à espera. Está é. F... F... a fugir boé tá atrás. Fugir tá, tá. Tinha metido isso e que o carro até me soltou de traseira e é, fiz aquela coisa, giga-joga. Assim Ali vou-vos dizer uma coisa, o carro só me fugiu porque era uma zona que a gente estava a filmar, mas era uma zona que eu estava relaxado. Era bam bam, não estava com aquela atenção. Quando tu vais a puxar, vais mesmo atento ao que estás a fazer. Então se o carro fugir, um pouco que seja, a gente. Dá logo um toquezinho de volante e ele, opa, a linha logo acerta ali a linha traseira ou à frente, se farás Ali era uma cena que a gente vinha bem, ah, conversar ah, ah, na boa, e o carro se solta num regime que eu não estava à espera, numa zona que eu não estava à espera, a uma velocidade que íamos devagar, relativamente devagar, que eu não estava à espera. O carro ah, soltou e apanhou-me um bocado despercebido a mim, oh dono, correu bem, também vinhamos devagar, mesmo que corresse mal. Éramos capazes de dar ali um, um peãozinho, mas parávamos, não havia stress nenhum. Vínhamos relativamente devagar, mas lá está, uns pneus em mau estado, um brilho ainda por cima, de lado, que eu não gosto muito. Gosto de ver, mas para curvar pode escorregar. E pronto, não é, não é para vocês entenderem que não é tudo um mar de rosas, já há sempre riscos, há sempre perigos, independentemente de vocês, não vou falar pelos outros youtubers. Vocês se virem pelos os meus vídeos, eu sou um gajo que não vou para a autostrada, não vou fazer muitas velocidades, à exceção quando os próprios donos dizem pá, este carro segunda e terceira corta é uma cagada, se quiseres sentir, como foi o caso daquele uh, M3 com, et com etanol, não é que o carro fosse em baixas uma cagada, mas ele era muito bom, era lá em cima, então andámos um bocadinho em autostrada, mas por norma, gravo sempre uma zonazinha calma, puxar uma segunda, terceira, sempre na segurança, sempre o máximo sem trânsito possível, o máximo na segurança possível. Mas não quer dizer que com isto não haja um ou outro risco. Tentamos sempre fazer pela melhor maneira, mas pode haver riscos, não é? E yeah. há. Bem, malta, se calhar já me alonguei um bocado no tema, não era este tema que vocês queriam, mas já sabem, comentem aí, ROTALK, não é? Top 5, top 5 é no tema. Comentem aí um tema que queiram que eu aborde, no próximo Road Talk. Este não foi muito roto foi mais aqui parado, mas está verão, estou de vacaciones e não ia estar a tirar o carro só para fazer um videozinho. né? Vai, Bem, fiquem bem, um grande abraço e um grande gá!